Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu tô com esse kitzinho bacana aqui O que é isso aqui? Isso aqui é um kit para montar uma matriz de LED dessas daqui ó. Só que é um kit difícil assim, tô enrolando há muito tempo a montar Porque ele usa um componente desse aqui, ó, SMD SMD é esse tipo de circuito que, ao invés de passar por um furinho, como esses aqui, ó, esses aqui eles têm os pinos e os furos, né, então eu passo aqui, soldo do outro lado, fechou, né, esse cara aqui não, ó. esse cara ele vai nessas é, plaquetinhas aqui de metal, esses pedacinhos de metal que eu tenho que esquentar. E aí eu solto o chip em cima e ele, magicamente, vai ficar colado ali. Então, tô há muito tempo enrolando para botar isso aqui. Mas agora surgiu um projeto que eu acho que vai ser legal para usar isso aqui. Então me motivei a fazer. Então me desejem sorte. Então, até que foi bem tranquilo fazer isso aqui. É, eu estava com bastante receio assim, né, de fazer essa solda SMD. Eu achei que pelo tamanho e tal não, não ia precisar do soprador térmico. Né? Mas na verdade eu melequei de solda aqui com ferro de solda. Mas na hora de colocar mesmo o chip você solta ele ele não fica certinho, porque tem os pontinhos de solda já meio dado embaixo. Então, usei mesmo o soprador, né? Vocês estão vendo aí? É, porque daí eu soltei o chip aqui em cima e aí esquentei bem com o soprador até ficar todo o, toda a solda derretida e aí ele fica dançando, todo solto aqui, né? Aí é só deixar ele no lugar certinho e tal. E depois vi com essas fitinhas aqui né, é uma fitinha própria para solda SMD, é uma malha de cobre, aí você vem e esquenta ó, o ferro de solda e vem com ela limpando. É tipo passar um fio dental aqui né, você vem e passa ela quente aqui ó, que ela pega todo o estanho que tiver dando curto nos, nos contatos aqui do chip. E aí deu certinho. Aí já instalei aqui o a biblioteca de exemplo que vem para ele. Vem tem uma biblioteca para Arduino e aqui ó vem ele aqui. em cima da caixinha. Ó, tá vendo que sobrou um monte de, de pecinha, né? É porque ele vem de um jeito que você possa prender um no outro assim e fazer uma malha grande assim, uma matriz grande eu comprei, assim, eu não sei se eu comprei quatro não, mas eu comprei algumas unidades desse aqui e de repente depois eu experimento conectar um no outro mas eu vou ligar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que é o código de exemplo que vem com ele e aí, tá aqui esse aí, então é, um, é uma matriz de, de LED da IC Station, iCStation.com. É um site chinês. Achei legalzinho, é uma boa experiência assim pra você perder o medo da solda SMD. E o exemplo funcionou de primeira, instalar a biblioteca foi fácil. Eu estou com ele conectado aqui num, no meu Arduino Blackboard aí da Robocore. E aí vou deixar ele aí, desenhando uns pontinhos pra vocês. Beleza? Valeu! Valeu.